Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste quarto domingo do tempo comum, o Evangelho é o Evangelho das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os de puro coração, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurado é ser feliz. Jesus propõe um caminho de alegria, um caminho de felicidade. Trata-se da alegria de Deus. É interessante que Jesus não disse, vocês têm que ser misericordiosos, vocês têm que ser pobres de espírito. Não. Ele apenas disse, bem-aventurados aqueles que forem assim. Então ele apresenta um caminho e é preciso que a gente descubra a alegria de ser feliz, a alegria de, de viver desse jeito. Então, Jesus lança um desafio. É possível ser bem-aventurado, promovendo a paz e sendo misericordioso? Esse é o desafio que Jesus lança na nossa vida. Trata-se de transformar. A alegria de Deus na nossa alegria Porque as bem-aventuranças são uma característica de ser do nosso próprio Deus Trata-se na verdade de ser semelhante a Deus Parecido com Deus, pessoas de Deus Isso significa retornar a nossa identidade original de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. O caminho das bem-aventuranças nos torna filhos e filhas de Deus e nos torna mais pessoas, mais humanos, mais gente. Então esse é o caminho do retorno à nossa identidade original.